Nos últimos dias, o Brasil Rural e até mesmo os brasileiros muito longe do campo viram estarrecidos o vídeo das lacradoras do Bradesco. Duas atitudes simples que você pode tomar no seu dia a dia para reduzir o seu impacto. E uma maestra. A primeira é reduzir o nosso consumo de carne e aderir a segunda sem carne. Com a certeza de que quem lacra com lacre será lacrado, o Bradesco busca se desvincular desse vídeo propagado em massa nas redes sociais com três ditas influenciadoras digitais que defenderam a redução do consumo de carne falando absurdos, como o que diz que gases de boi contribuem para a emissão do efeito estufa. Desesperado diante da fila de pessoas nas redes sociais comentando que a partir do vídeo exposto vão encerrar a conta no banco como forma de protesto, agora o Bradesco afirma na imprensa que determinou a remoção do conteúdo das redes e que vai lançar mão de ações administrativas internas severas. Pronto! Veio uma avalanche de pessoas mostrando os absurdos e a total ignorância, inclusive sobre o clima, das tais influenciadoras que desconhecem até o alto custo de uma alimentação genuinamente vegetariana. Em carta aberta ao agronegócio brasileiro, divulgada nesta sexta-feira, dia 24, o Bradesco afirma que a posição expressa no vídeo não representa a visão da casa em relação ao consumo da carne bovina. O Bradesco acredita e promove direta e indiretamente a pecuária brasileira e, por conseguinte, amplifica o consumo de carne de origem animal. Dessa forma, lamentamos o ocorrido e reforçamos, mais uma vez, nossa crença irrestrita na pecuária brasileira. A decisão de comer ou não carne é do indivíduo e isso defenderemos sempre. Mas é bom saber que o mundo está cheio de gente repetindo bobagens, sem o mínimo de pesquisa. E isso acontece todos os dias. O mundo está cheio de cientistas divulgando bobagens por aí que a ciência de fato não reconhece. Com certeza as tais influenciadoras do Bradesco desconhecem o que vários cientistas do mundo, reconhecidos e não patrocinados por terceiros, jogam na lixeira há anos os discursos dos falsos defensores ambientais, classificando-os como oportunistas do business ambiental. Mas as lacradoras do Bradesco não pesquisaram o básico para ver a verdade sobre o pum de boi, ou pelo menos o contraditório. Segunda-feira, caras influenciadoras, é dia de comer o que você pode ou quer comer. Alerta Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são dias de ver o que a falta de alimento está fazendo com os nossos vizinhos da América do Sul, como por exemplo os venezuelanos, os argentinos e em breve os chilenos, que estão em número cada vez maior nas ruas, removendo o pouco lixo que encontram para conseguir qualquer tipo de alimento que os regimes socialistas tiraram deles. Todos os dias são dias para lacrar menos e dar mais garantias para que os produtores possam produzir comida em abundância para que você, lacrador ou não, possa viver com saúde, dignidade e paz. Antes que algum lacrador venha dizer que isso acontece também no Brasil, é bom saber que acontece sim, mas em menor volume do que se vê hoje em outros países sul-americanos. E já que as nossas influenciadoras foram tiradas do ar pelo Bradesco, fica aqui a sugestão para que o banco as envie, todas elas, com tudo pago, para uma viagem de turismo até a fronteira do Brasil com a Venezuela, onde o Exército Brasileiro e muitos brasileiros estão há meses dando abrigo e comida para milhares de venezuelanos, gente que não come um bife sequer há anos. Ou se preferir, que não come há muito tempo, Nenhum repolho limpo e saudável. Ah, bem que ao chegar lá, as tais influenciadoras poderiam se juntar a esses brasileiros que em pleno final de ano estão dia e noite trabalhando para promover dias melhores aos refugiados venezuelanos. E como dizia Shakespeare, que época terrível é esta, onde idiotas dirigem cegos. Avante agronegócio do Brasil, só com informação profissional e investigativa sem lacração barata e muito trabalho é que vamos fazer muitos nesse mundo sobreviverem.